tudo bem muito feliz pelo convite queria agradecer muito primeiro parabenizar em nome do CGI é a organização da Wikicom Parabenizar o Wiki movimento Brasil pela iniciativa a gente fica muito feliz em apoiar esse evento tão importante para a comunidade de internet é eu sou uma das conselheiras é um termo meio para mim é muito distante da minha prática militante mas é assim que, que a gente se é, trata dentro do Comitê Gestor da Internet, que é um órgão multissetorial formado pela participação é, de membros do poder público, da academia, das empresas e da sociedade civil. E eu sou uma das conselheiras representantes da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, e, é, e hoje recebi esse convite para estar aqui em nome do Comitê Gestor da Internet para fazer essa conversa com vocês. É, eu represento a Coalizão Direitos na Rede, que é uma articulação que reúne mais de 50 organizações da sociedade civil, represento a coalizão lá no Comitê Gestor da Internet, e quero trazer hoje aqui também algumas reflexões que a gente tem feito, tanto no âmbito do Comitê Gestor, mas também da Coalizão de Direitos na Rede, sobre esse tema fácil né, que me deram essa tarefa para a gente discutir hoje aqui, que é desinformação política. Mas queria, antes de mais nada, é, parabenizar muito é, o tema que vocês é, escolheram para esse encontro. Acho que é uma agenda que, é, não só globalmente, mas muito fortemente está é, no centro das discussões é, políticas não partidárias, mas, quando eu falo política, eu estou falando da, do debate político na nossa sociedade e dos desafios que estão colocados para nossa democracia diante do fenômeno da desinformação. Então, espero que tenha... Vou tentar é, rever depois as discussões que foram feitas sobre desinformação ontem e tentar acompanhar as de hoje também e trazer algumas reflexões aqui para vocês sobre isso. Eu tinha até perguntado para o Chico antes se, no momento da palestra, a gente ia ter uma troca também. Ele falou... Ah, Fica a seu critério. Eu acho que seria muito legal se, a gente, se eu conseguisse ser objetiva aqui nas falas, para a gente poder trocar um pouquinho também no final, ouvir de vocês, ouvir comentários, que acho que sempre enriquece muito a discussão do que só eu ficar falando aqui e vocês ficarem só ouvindo. Né? Acho que produção de conhecimento é muito troca e acho que vai ser importante para a gente pensar isso junto. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. E vou entrar no assunto aqui. É, bom, quando a gente fala de, acho que a primeira, a primeira observação que eu queria trazer é que quando a gente fala de desinformação, a gente está falando de, um, de uma gama muito grande é, de tipos de conteúdo que podem caber dentro desse, desse conceito. Né? Desde erro da atividade jornalística, eu sou jornalista de formação, de atuação, então é muito comum a gente ter erros na atividade jornalística que levem à desinformação, é, mas a gente, dentro desse conceito, a gente precisa considerar né, discurso político ideológico, a gente precisa comentar, considerar comentários é, descontextualizados, a gente precisa considerar dados descontextualizados, até o que vem, sido, vem sendo mais comumente chamado de fake news, de notícias falsas, que são informações intencionalmente forjadas né, para desestabilizar é, com contextos políticos, e no caso da desinformação política, para desestabilizar, desestabilizar principalmente é, processos eleitorais, e que são distribuídos de uma maneira massiva, seja por, é, por contas automatizadas, seja por é, agentes políticos que têm grande capacidade de influência nas redes, seja é, pelo próprio processo de algoritmo das plataformas, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Acho que em 2018. Vocês estão conseguindo. Acho que eu vou tirar a máscara, tudo bem? A é. gente <risos> meio sufocado falando aqui na máscara. Com... Acho que em 2018, quando a gente teve essas revelações da Cambridge Analytica, né, que trataram de, de dados aí de mais de 90 milhões de usuários do Facebook sendo utilizados para a produção de campanhas do que a Cambridge Analytica chamava de comunicação estratégica e influenciando processos eleitorais no mundo todo, não só onde a partir dos dados coletados nos Estados Unidos, mas também de dados de usuários de todo o planeta. Eu acho que a gente começou a entender o tamanho da dimensão é, do uso que poderia ser feito nos processos de desinformação política. A desinformação política não é uma, uma novidade da, da internet, não é uma novidade das redes sociais, isso sempre existiu é, na história, mas a partir né, de, da utilização de técnicas de análise comportamental, da produção de dados e do, do micro direcionamento de conteúdos para os usuários, é, o, o, as denúncias, né, o escândalo da Cambridge Analytica mostrou como que era possível você influenciar num, num, num universo muito é, específico de usuários um direcionamento para voto é, em um ou outro candidato, ou em um ou outro grupo político, ou em um ou outro partido político. E de lá para cá é importante a gente considerar também o quanto que o mundo tem visto um surgimento de estados autocráticos numa velocidade é, muito mais rápida do que é, a outros períodos da história revelaram. Né? Eu cito aqui o relatório democrático VDEM 2022 que mostra que o ano de 2021, portanto o ano passado, viu um surgimento recorde. Considerados os últimos 50 anos do surgimento de nações autocráticas, e é, esse relatório mostrou também que é, não só a gente tem visto um, um crescimento de estados autocráticos é, numa velocidade muito grande, mas de estados que têm utilizado a desinformação como arma política para a sua, sua sustentação e para o jogo político aí dentro dos seus territórios. Quando a gente olha para estudos, por exemplo, como do Oxford Internet Institute, eles têm pesquisado bastante o papel da propaganda, do que eles chamam de propaganda computacional no avanço da desinformação e as ameaças que vêm desses, desses fenômenos para os regimes é, democráticos. O conceito de, de é, propaganda computacional que o Oxford Internet Institute trabalha, é, é aquele que o é, é, é de uma propaganda que é, é baseada no uso de algoritmos, de automação, mas também de curadoria humana para propositalmente gerenciar e distribuir informações enganosas através da sede de mídias sociais. E aí os pesquisadores do, do, da de Oxford têm analisado o que eles chamam de uma série de ataques à sociedade civil, nos quais atores políticos poderosos e muitas vezes anônimos Perpetram ataques políticos para disseminar desinformação, censurar e atacar jornalistas e criar tendências falsas. É, eles têm estudado, é, feito estudos de casos de vários países, o Brasil incluído, né, abordando essa cadeia intencional de produção e distribuição de conteúdos falsos e enganosos. E aí. Com, né, cunharam o conceito de indústria de desinformação, que vem sendo usado já nos últimos anos por várias organizações, entendendo que essa indústria da desinformação ela se aproveita dessa natureza transfronterista da internet, das aplicações é, e também dos seus modelos de negócios que funcionam muito a partir da distribuição de conteúdos que geram maior é, engajamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre o, sobre o papel das plataformas nesse processo de distribuição das desinformações. Mas eu queria destacar um ponto que é que, de acordo com, com o Instituto, não é um exagero dizer que há esforços coordenados para produzir caos em diversos sistemas políticos e minar processos democráticos mundo afora. Né? E eu acho que é para esse universo que eu acho que é importante a gente olhar, considerando outros aspectos da desinformação que acho que estão pautados em outras mesas do encontro de vocês aqui também. E a ideia desse, dessa indústria da desinformação... Política, que procura gerar caos em sistemas democráticos em vários países pelo mundo, é justamente você atacar a percepção de um determinado grupo social sobre aquele governo de plantão. Né? E, a partir disso, minar a capacidade desse grupo social de distinguir entre fatos e versões, entre distinguir entre dados reais e a desinformação que é produzida por essa indústria desinformativa e aí o resultado disso né é um ambiente informacional é, totalmente corrompido numa determinada região e a partir desse momento em que esse ambiente informacional está corrompido é, essas campanhas são muito mais bem sucedidas e elas se perpetuam no tempo também né não funcionam somente em momentos de contextos de disputa eleitoral ou de debates mais específicos da conjuntura política, mas ela afeta todo o sistema informacional. E aí isso tem relação, inclusive, com, com o trabalho jornalístico, né? porque pesquisas é, em vários países aqui no Brasil também têm mostrado o quanto que a credibilidade da imprensa tem caído é, no período recente. Né? Cito aqui é, o, os dados do, do Reuters Institute, que tem revelado, nos últimos três anos, uma queda sistemática de credibilidade da imprensa. Em 2019, por exemplo, somente 48% das pessoas acreditavam na, na mídia na maioria das vezes. Isso é menos que a metade do conjunto dos cidadãos, e representava uma queda de 11 pontos em relação ao ano anterior, de 2018. E essa mesma pesquisa, em 2019, mostrava que, aqui no Brasil, 85% da população se preocupava com as notícias que leem na internet porque eles não sabem se elas são verdadeiras ou não. Mas aí se se preocupam, não quer dizer necessariamente que não compartilhem, né? não quer dizer necessariamente que não passem isso para frente, contribuindo para essa, essa cadeia de distribuição dessa indústria desinformativa. É, o, que tem, é, o, que o, o que as pesquisas também do Reuters Instituto têm mostrado é essa queda sistemática na credibilidade da imprensa que é justamente um dos, um, um dos objetivos dessa indústria desinformativa no sentido de minar a capacidade do ecossistema informacional das pessoas entenderem né, se estão lidando com fatos ou com é, ou versões, ou com opiniões, é, ou com ilações. Né? É, isso tem um impacto grande para temas e para informações em geral, mas tem um impacto muito específico, principalmente preocupante quando a gente está falando de, de processos eleitorais. Né? Acho que todo mundo aqui tem acompanhado, mas eu cito... Um estudo que tem sido feito de maneira bastante sistemática pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, a DAP é, da FGV, que tem monitorado é, desinformações sobre o processo eleitoral no Brasil, né? E o último estudo que eles lançaram no começo desse ano mostra é, que a discussão sobre voto impresso e sobre fraudes nas urnas eletrônicas tem mobilizado, em média, quase que 900 posts por dia no Facebook desde novembro de 2020. Então, eu convido todo mundo a ler esse estudo em detalhes, porque ele mostra que o fenômeno da construção é, dessa dúvida do cidadão brasileiro sobre a segurança do nosso sistema eleitoral é um processo que não começou a ser construído agora, é um processo que está está sendo construído nas redes de uma maneira talvez um pouco mais subterrânea do que a gente conseguia acompanhar do que nos períodos mais recentes, há muitos anos. Um, um dos aspectos que a pesquisa mostra é que você tem posts rodando na rede sobre esse tema desde 2016, e que em cada momento que acontece um episódio relacionado a essa agenda, esses vídeos, essas postagens, elas voltam a serem circuladas, voltam a ser apropriadas por esses atores políticos que querem disseminar é a desinformação e a dúvida sobre o processo eleitoral, e isso volta é, a circular. né? E é um, é um tipo de conteúdo que acaba viciando o debate político, comprometendo o exercício democrático, que depende muito do voto informado. né? Se a gente olha as pesquisas de opinião sobre credibilidade no sistema eleitoral brasileiro, isso também tem caído. né? E aí vale a gente lembrar que é, o que está acontecendo não é uma dúvida legítima que diz respeito à sempre necessária é, necessidade, né, de melhorar os sistemas de segurança das urnas eletrônicas do Brasil. A gente tem acadêmicos e pesquisadores muito sérios no Brasil que apontam a necessidade da gente ampliar é, os mecanismos de auditoria, os mecanismos de é, de segurança das urnas eletrônicas. Mas são pessoas que sempre disseram é, e e afirmam que não há histórico de fraude, não há indícios de que tenha havido fraude no nosso sistema é, eleitoral. Quando os né? Enquanto isso, os grupos que têm disseminado esse tipo de questionamento assumem e afirmam e, e propagam a ideia de que as últimas eleições foram fraudadas e que as nossas urnas eletrônicas não são seguras. Então, inclusive, esse tipo de polarização que acontece no debate impede que uma discussão séria seja feita sobre as necessidades de aprimoramento permanente que o processo eleitoral brasileiro precisa, é, precisa sofrer que as nossas, é, e que o sistema de urnas eletrônicas precisa é, constantemente ser é, aprimorado. Né? É, eu acho que é importante a gente reconhecer que de 2018 para cá, houve um deba o debate sobre a, a, a importância de garantia de eleições não contaminadas por campanhas desinformativas e pela indústria da desinformação, cresceu muito, né? desde um crescimento de organizações de verificações de fatos, até a preocupação do próprio Tribunal Superior Eleitoral em vocalizar um pouco isso por meio de campanhas públicas na televisão. Esse assunto passou a ser mais é, debatido né? Com a so na sociedade como um todo. Mas a gente chega, né, às vésperas de um processo eleitoral aqui no Brasil, é, em que essa ameaça ainda está muito pautada e ainda está muito visível a é, menos de três meses das eleições, né? E aí eu queria trazer um pouco é, reflexões que a gente tem feito no âmbito da coalizão de Direitos na Rede para dialogar sobre quais seriam as principais é, causas de, da dificuldade da gente enfrentar o fenômeno da desinformação política no Brasil. E acho que uma delas, uma das principais razões que a gente que a gente tem é o é um modelo de negócios das grandes plataformas digitais e como elas funcionam é, com base na economia de atenção para manter os usuários ali dentro e o quanto que isso favorece a distribuição de conteúdos não apenas extremistas, mas conteúdos que gerem maior engajamento. E a gente sabe que dentro desse rol de conteúdo, além de discurso de ódio, né, de violência política, de todas essas vertentes, a desinformação também é um dos conteúdos que se beneficia é, da arquitetura das grandes plataformas de redes sociais é, para a sua, sua distribuição. É, não é exagero a gente falar hoje que essas grandes plataformas são gatekeepers do debate público. Né? Num país como o Brasil, principalmente, onde a gente tem uma maioria da nossa população acessando a internet somente é, por planos móveis com baixíssimos volumes de dados, com baixíssima capacidade de conexão de qualidade, e que muitas vezes só conseguem utilizar esse plano ao longo do mês, com base nos acordos de, de, é, econômicos que são feitos pelas grandes plataformas com as operadoras de telefonia por, por meio dos, dos chamados acordos de tarifa zero, do zero rating, e que fazem então que a grande maioria da população brasileira tenha como sinônimo de internet o acesso às redes sociais, como o Facebook, é, o WhatsApp, é, Instagram, que são as que estão disponíveis para elas gratuitamente. Né? Entre aspas, no sentido de, de não terem o seu volume de dados, é, não terem o, os dados que são consumidos para o acesso a essas plataformas, descontados dos seus pacotes é, no momento do consumo. Então, é, e, é esse modelo de acesso à internet, que a imensa maioria da população brasileira, é, infelizmente... É, tem acessado, é a única forma que a grande maioria consegue acessar a internet, contribui ainda mais para além da arquitetura e, do, e dos algoritmos da forma como são organizados esse, esses modelos de negócios das grandes plataformas de redes sociais, contribui ainda mais para que, é, a, a disseminação da desinformação possa ser efetiva num cenário em que o cidadão não consegue e checar essa informação em outros, em outros canais, não consegue acessar né, a Wikipedia para verificar que essa, aquela informação é, é, é baseada em fatos ou não. Então, e acho que vocês sofrem muito, muito esse debate e fazem muito esse debate também, no sentido da, da necessidade da universalização do acesso à internet e da garantia da qualidade de acesso é, pleno né, para é, todo mundo. Mas eu queria trazer essa, esse elemento do, do modelo de negócio das plataformas para a gente entender que a gente não vai conseguir, de fato, enfrentar o fenômeno da desinformação política se a gente não... É, tiver mudanças na forma de funcionamento dessas dessas grandes é, estruturas, né? Porque enquanto esse modelo for baseado né, na geração de é, é, num conteúdo que é criado para gerar clique, né? Para gerar engajamento, para gerar interação, é, cada vez mais a, a, esse ambiente vai ser favorável para disseminação dessa desinformação. E ela não é uma desinformação, né? É, que se produz e se reproduz de uma maneira igualitária para todos os lados é, da política. Quando a gente olha os estudos que têm sido feitos no Brasil, e, e o Twitter, por exemplo, lançou um estudo no final do ano passado, dele mesmo, o próprio Twitter fez, não foi nenhuma universidade que fez isso, a partir dos dados do Twitter, mostrou que eles estudaram sete países, entre eles o Brasil. É, não, perdão, Brasil não, Canadá, França, Japão, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha. Em todos esses países, menos na Alemanha, os tweets postados por figuras, autoridades ou partidos políticos ligados à direita tiveram uma amplificação por meio do algoritmo do Twitter maior do que as postagens feitas pelos políticos, partidos, grupos, agremiações de esquerda. O mesmo aconteceu com veículos de comunicação de linha editorial mais próxima da direita ou mais próxima da esquerda. Ou seja, o próprio algoritmo do Twitter tem, é, otimiza né, a distribuição sozinho, né, pelo aprendizado de máquina, otimiza a distribuição de conteúdos ligados é, à direita. A gente tem vários estudos, por exemplo, sobre os vídeos recomendados do YouTube desde 2018 para cá, né? e vários também mostram que os canais que recebiam maior recomendação ou que ganhavam né, alcance muito, é, muito por meio daquela sessão em alta que tem no YouTube, eram canais é, ligados à extrema direita. Estou trazendo esse elemento para mostrar que não é uma desinformação que no espectro político está igualmente distribuída. Ela existe em todo o espectro político, mas ela está muito mais concentrada quando a gente olha para conteúdos de extrema-direita, porque essa, inclusive, é uma ferramenta de uso político que a extrema-direita tem, é, tem feito no mundo, no mundo todo. Né? É, e a gente, enfim, é uma preocupação que é, tem tomado conta não só do debate político aqui no Brasil, mas no mundo todo, a gente tem acompanhado... As, as discussões no Congresso dos é, Norte-Americano, os debates na União Europeia. Eu vou chegar um pouquinho sobre as falar rapidamente aqui sobre as novidades é, do ponto de vista regulatório que a Europa tem, tem trazido, mas tem preocupado inclusive os relatores da ONU, da OEA sobre liberdade de expressão no sentido de ter recomendações de fato para que as plataformas mudem os seus modelos de negócios para ajudar a reduzir a circulação da desinformação, né? É, a gente com, entendendo, né, que as plataformas têm um papel muito importante a cumprir nesse cenário, a partir dos seus modelos de negócio, têm sido feitas iniciativas de muita pressão sobre essas empresas para que elas é, respondam de uma maneira mais célere e efetiva à distribuição de desinformação é, nas suas redes. Queria Convidar todo mundo a conhecer um documento que foi lançado esse mês aqui no Brasil, subscrito por várias organizações da sociedade civil, que chama o papel das plataformas digitais na proteção da integridade eleitoral de 2022, que fala de uma série de medidas que as plataformas poderiam estar desenvolvendo para é, reduzir a, a circulação de desinformação no processo eleitoral do Brasil e não, e não estão fazendo, né? É, eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa que a gente fez no âmbito do Intervozes, também monitorando como as, as principais plataformas enfrentam a desinformação e, e o que a gente vê é que quando a gente olha para é, o resultado dessas, é, da análise das políticas é, e padrões da comunidade, as políticas de uso das plataformas, em relação à desinformação, a gente tem políticas muito fragmentadas é, e que muitas vezes não são implementadas. Você tem até a política desenhada ali, mas que elas são implementadas de uma maneira é, muito errática por essas... É, por, essas, por essas plataformas. E essa dificuldade de mudança no contexto das plataformas tem impulsionado globalmente a agenda regulatória. Né? Se as empresas não conseguem se autorregular para enfrentar esses problemas, como é que a gente é, como é que o Estado responde a isso de uma maneira democrática a partir de processos de regulação democrática. E aí você tem, desde iniciativas muito preocupantes, por exemplo, como as que têm acontecido em alguns países do sudeste asiático, de que criar leis criminalizando a distribuição de desinformação, que tem levado, por exemplo, jornalistas e comunicadores para a cadeia, é, até modelos mais interessantes para a gente olhar e discutir como o, o Digital Services Act, que acabou de ser aprovado eh, na União Europeia, e que traz uma série de medidas, eh, não só de promoção da, da ampliação, da transparência, eh, do funcionamento dessas plataformas, mas, principalmente, eh, gerando deveres de monitoramento para elas de um risco sistêmico relacionado à desinformação em contextos eleitorais e democráticos. Ou seja, as plataformas teriam que fazer monitorar e fazer relatórios sistemáticos para a Comissão Europeia sobre os riscos aos sistemas democráticos de conteúdos que circulam aí. Eu acho que aqui no Brasil a gente teve um avanço, de alguma forma, nessa discussão com o projeto de lei 2630, que não foi aprovado ainda no Congresso Nacional, ele está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados, e que nasceu como um projeto para combater a desinformação, ele foi apelidado de pele das fake news, né mas ele avançou muito no sentido de entender a necessidade de ampliar a regulação sobre as plataformas, no sentido de você dar conta de maiores mecanismos de transparência, de accountability, do funcionamento, garantia de devido processo na moderação do conteúdo, ou seja, o usuário tem que poder questionar se a plataforma fez uma moderação indevida. E tem um capítulo muito interessante que eu também convido todo mundo a conhecer, que trata de obrigações de contas públicas, contas por agentes políticos, que eu acho que é, são, tra, ali o, o projeto traz mecanismos interessantes do enfrentamento da desinformação política, que é o, o nosso tema aqui. Para terminar, e deixar talvez tempo de três comentários rapidinhos da, de vocês, é, a gente tem uma preocupação e aí quando eu estou falando a gente estou falando da, da coalizão de direitos na rede que a gente tem levado essa preocupação para dentro do comitê gestor da internet sobre o que vai acontecer no processo eleitoral deste ano porque a gente não tem uma regulação aprovada no Brasil que dê conta do tamanho desse desafio a gente tem as plataformas seguindo funcionando de uma maneira errática até porque os seus modelos de negócio se beneficiam da distribuição desse tipo de conteúdo dentro das redes e a gente tem o Tribunal Superior Eleitoral quase que refém da atuação dessas plataformas. Se a gente olhar com cuidado os memorandos que foram firmados, e é super importante esse processo colaborativo mesmo é, das autoridades eleitorais com as plataformas, no, no que eles estão chamando né, do, do no Programa de Enfrentamento à Desinformação dentro do TSE, a gente vai ver que esse programa é muito mais focado em promover informações é, corretas e verificadas, e isso é super importante, e em combater a desinformação relacionada ao próprio sistema eleitoral, ou seja, às urnas, ao dia da votação, a quem pode votar. Agora, todo o conjunto de desinformação, que é muito maior do que isso, e que circula entre campanhas eleitorais, entre candidaturas, ainda mais numa, re... numa eleição nacional que a gente vai ter aqui, né, nos... que passa por todos os estados, é não há mecanismos e não há uma política desenhada para a justiça eleitoral enfrentar esse tipo de desinformação. E não há celeridade na justiça para responder à quantidade de desinformação que vai acontecer. Então, a avaliação que a gente faz é que a gente talvez tenha um sistema, um processo eleitoral ainda mais contaminado pela desinformação do que a gente teve em 2018. Eu queria fazer um comentário rápido aqui sobre algumas... Contribuições que o Comitê Gestor da Internet fez ao Tribunal Superior Eleitoral no sentido de é, ampliar a sua atuação para enfrentar a desinformação no processo eleitoral. Mas eu vou deixar é, é, para vocês consultarem o site do CGI, que tem essas informações disponíveis lá, para eu poder ouvir um pouquinho de retorno de vocês, que eu não queria sair daqui sem isso e eu sei que eu já estourei o tempo. <risos> Obrigada, gente. Pessoal, é, quem quiser fazer pergunta ou comentário, levanta a mão, por favor. Tá. Então eu vou passar aqui, a gente faz a rodada e a Bia responde. Eu estava lendo algum tempo atrás, não lembro quanto exatamente, se foi esse ano já, o ano passado, um artigo da Eliane Brum, né, no, no jornal do Sindicato dos Jornalistas aqui de São Paulo, e ela colocou algumas coisas ali que me deixaram assim meio chocado e, meio chocado e desesperançoso porque ela falou assim, você colocou esse dado né, de que menos da metade da população acredita na imprensa, na imprensa profissional, né? e aí ela colocou nesse artigo dela que havia um temor né, quando o Bolsonaro foi eleito de que aquilo que aconteceu em 64 se repetiria e tudo mais, e na verdade ela coloca ali que o Bolsonaro não precisa fazer o que os militares fizeram a partir de 64 porque em 64, naquela época do regime militar, a imprensa ainda representava um algo que podia ser usado contra os militares. E, atualmente, simplesmente o Bolsonaro não precisa se preocupar em calar a imprensa, porque a imprensa, na visão dela, simplesmente não atinge ele o suficiente para ele ter que tomar alguma medida contra isso. Então, depois de ler esse artigo, eu deitei na minha cama, questionei minhas escolhas de vida, comecei a beber, a cheirar... Não, estou brincando, mas... É... Foi um artigo que me chocou, assim me deixou meio desesperançoso. Assim. Será que a imprensa ainda... Eu sei que ela importa, é óbvio. Se não importasse, eu queimaria meu diploma. Mas, assim, eu hoje não atuo mais como jornalista, né mas fico pensando se um dia eu vou voltar e se valeria a pena voltar, dado este panorama que ela traçou. E a Eliane, a Eliane Brum é uma grande jornalista, super gabaritada, experiente. É, não, é, não Nunca esperaria um artigo desse teor vindo dela. Mas ela foi bem lúcida nele, não dá para negar a força do argumento dela. Bom dia, minha. Está tá funcionando? Tá. Bom. É, é muito simples: é o link. Você falou sobre. Deu uma referência aí, o papel das. Uh, papel das plataformas digitais. E eu procurei aqui não encontrei, se tiver alguma referência. Papel das plataformas digitais no processo eleitoral agora. A questão que eu fiquei pensando é no licenciamento, do, do é dúvida mesmo, desses memorandos que saem do TSE e tal. Eu acabei de ver o, o site do CGI e vi que ele tem a licença, CC by SA. Como é que está o licenciamento desse material de leis e tal, do que sai memorandos? Isso eu fiquei com dúvida, se você sabe. Não sei se eu entendi direito a sua pergunta, você queria saber sobre os memorandos de cooperação do TSE com as plataformas, sobre o resultado disso? Então, é, esses memorandos foram firmados, é, é bem, na verdade não é fácil mesmo de achar eles não, mas é, acho que no site do TSE eles estão disponíveis e eles preveem as obrigações, do que as plataformas vão fazer em relação ao enfrentamento à desinformação no contexto eleitoral. É, por exemplo, o grupo Meta, né, que é Facebook, Instagram e, e WhatsApp, se comprometeu a rotular todo o conteúdo que trate de eleição e esse rótulo levar para o site do TSE. Então, é muito mais no sentido de promover informações... É, confiáveis sobre o processo eleitoral do que fazer o um enfrentamento, de fato, às campanhas de desinformação que circulam na rede. Mas uma das, das sugestões que a gente deu para o próprio TSE, enquanto comitê gestor da internet, foi, foi que é, o tribunal publicasse relatórios durante o processo eleitoral do cumprimento desses memorandos, porque não basta simplesmente você ter o acordo firmado entre as plataformas e o TSE sem a gente saber da implementação prática desses acordos. Então, o que a gente tinha sugerido era que houvesse, a partir desses acordos e dos termos estabelecidos ali, que o tribunal publicasse, assim ou que as plataformas publicassem. Sim, nós rotulamos tantos conteúdos com base no acordo do TSE, ou nós removemos tantos conteúdos que violavam com base na política de integridade eleitoral. E aí não está claro para a gente ainda se esses relatórios da eficácia desses memorandos vão ser publicados, para que a gente tenha mecanismos, inclusive, de dizer que precisamos ir além do que esses compromissos que estão sendo estabelecidos e que na avaliação da coalizão de direitos na rede ainda são muito insuficientes. O documento que eu citei, é, a gente, eu posso até passar o link depois para a Erika, se vocês quiserem distribuir no grupo de Telegram de vocês. É, ele se chama O Papel das Plataformas Digitais é, no, é, para a Garantia da Integridade Eleitoral das Eleições em 2022. Ele está disponível no site de várias organizações que firmaram esse documento. Por fim, sobre a... Está sobre... disponível, inclusive, no site da Coalizão Direitos na Rede, que é direitosnarede.org.br, talvez de lá seja mais fácil vocês acharem. E aí, sobre a... o comentário do Vitor em relação ao é... nosso papel, enquanto jornalistas, né? É... eu acho que... Tem, tem no O contexto brasileiro ele é, é bastante complexo para a gente entender de onde vem a perda dessa credibilidade da imprensa. eu Acho que vem muito das campanhas organizadas pela indústria da desinformação, mas ele também é fruto de um processo histórico nosso de brutal concentração da propriedade dos meios de comunicação que a gente tem no Brasil, e que fez com que, historicamente, os setores marginalizados socialmente, economicamente, da nossa sociedade nunca se sentissem é, refletidos na realidade que o jornalismo chamado tradicional profissional sempre produziu no Brasil. Né? A gente tem uma mídia muito pouco diversa, né? que, que exclui a imensa maioria das nossas vozes, é, do ponto de vista da, da nossa diversidade, é, desses meios. Então, tem uma combinação de fatores, aí do ponto de vista da, que, que, que leva a essa perda da credibilidade do jornalismo brasileiro, que não basta só a gente... É, enfrentar a indústria da desinformação política para dar conta de retomar essa credibilidade. A gente precisa, de fato, constituir um sistema mais plural e mais diverso de jornalismo no Brasil para que a gente dê conta né, é, de que a sociedade se, se veja reconhecida, se veja ouvida, se veja refletida nesse, nesse espaço midiático. Mas eu não sou totalmente... Eu respeito muito a avaliação da Eliane, mas eu não sou totalmente cética em relação a isso, porque quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu no fenômeno da Covid-19, eu acho que é, uma parte importante da sociedade percebeu o impacto da desinformação em torno do, é, da epidemia da Covid e, passou, e voltou a se informar pelos meios de comunicação nesse contexto. Na né? hora que... A, chegou num tema de saúde pública que afetava diretamente cada cidadão ali, não só em relação às campanhas de desinformação contra a vacina, mas em relação ao enfrentamento da pandemia como um todo, a gente viu e tem alguns estudos assim, ainda muito incipientes mostrando uma volta da população a procurar informação no chamado jornalismo tradicional, não gosto nem de falar do jornalismo profissional, mas do jornalismo tradicional para é, se informar sobre é, sobre como lidar com a pandemia da Covid-19. Então, acho que não é uma solução fácil, a gente vai precisar enfrentar isso de uma maneira, de vários fatores, desde a alfabetização midiática, é, fomento à cultura digital, é, mas também enfrentando esses problemas históricos que o sistema midiático brasileiro tem de brutal concentração e que agora a gente soma esse problema a desinformação que circula no ambiente, no ambiente digital. Acho que não é uma tarefa fácil, mas a gente fica... É, eu sou, nesse sentido, eu sou um pouco gramixiniana de, de ser pessimista do, no diagnóstico e otimista na ação. Acho que a gente precisa ter um diagnóstico real do, do, do tamanho do problema que a gente tem, mas achar que é importante, que é fundamental a gente seguir se organizando, se articulando, se mobilizando para enfrentar esse desafio. Eu acho que as eleições, e eu termino com isso, acho que as eleições desse ano têm muitos desafios colocados para a gente do ponto de vista do quanto a desinformação política vai ser novamente usada como arma por diferentes grupos e, e ideologias partidárias, é, mas acho que a gente também precisa, entre aspas, né, tirar desse período lições para a nossa democracia e avançar em agenda. Seja na agenda regulatória das plataformas para enfrentar esse fenômeno, para a qualização de direitos na rede é fundamental a gente aprovar uma legislação no Brasil que regule o funcionamento dessas plataformas no sentido de garantir transparência, devido ao processo na moderação de conteúdo e mecanismos de enfrentamento a conteúdos que geram dano, não só os conteúdos informativos, mas também que a gente avance é, na sociedade brasileira num debate de políticas públicas que são fundamentais para esse fenômeno também, de universalização do acesso à internet, de garantia da qualidade da, da conexão da população, políticas de educação mediática, que a gente não vai enfrentar e superar um fenômeno complexo com esse, com uma lei ou com uma ferramenta sozinha, e muito menos dependendo só da, dos mecanismos autorregulatórios das plataformas. Então é isso, gente. Super obrigada. Desculpa ter passado tempo. Espero ter contribuído com a discussão de vocês.